Fala aí galera, aqui quem fala é o Félix, gravando mais um vídeo desse jogo de hamster E a gente vai, e a gente vai, a gente vai jogar de novo, porque eu quero, eu quero mostrar como que... Calma aí, não é aqui gente, calma aí aqui. Real Travel, que a gente vai pegar o Revamp Real e A gente vai pegar esse mapa do outro vídeo, a gente mostrou como pegar o cassino e A gente vai pegar o Revamp Real e pegar 50 hamsters Agora eu vou ensinar vocês a ah, como né, pegar um mapa novo. Você, precisa, você você vai spawnar aqui e tá vendo essa árvore, essa árvore vermelha? É muito fácil, gente. Vocês vão ah, só atrás, atrás dela, aqui, aqui no azul que você que, que aí você encosta. E, e, e só que se você quiser, você pode ficar encostando, ou você pode esperar que você vai entrar do mesmo jeito no mapa novo. Então, gente, vocês o cassino foi bem mais difícil. que Esse revamp Real, meu, é o mais fácil, ó. A gente vai pegar 50. E, ó, e esse é o primeiro, muito fácil. Aquele é o segundo. E esse é o terceiro. Eu acho, né? Deixa eu ver se é o terceiro. Esse não é o terceiro, tá, gente? Calma aí Agora eu vou, eu vou ensinar a vocês vocês ah, aqui, aqui tem o terceiro Aqui tá o terceiro, calma aí Ah, Tem, o, tem um outro hamster né, Que vai ser o quarto Porque tem que pegar essa, essas, uh, um monte de frutas Essa é a primeira, a maçã Calma, calma aí, calma. Olha o que eu encontrei ali, gente. Tá vendo? Eu vou descer pra vocês verem. o que eu encontrei? Eu acho que eu não tinha pego esse, gente. Mas, ó, vai contar também, né? Na verdade, esse vai ser o quarto. Eu não tinha pegado, gente. Esse é o quarto, tá? Tá. A, a segunda fruta, vocês precisam subir aqui. E vocês, precisam, e vocês precisam, calma aí, subir aqui, subir aqui, e vocês precisam vir daqui até ali naquela árvore, e depois você vai para essa árvore que tu pega ah, próximo, a próxima fruta. E ó, a próxima fruta já vai ser lá também. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar lá, mas é, na ordem, na minha ordem, vocês têm que pegar primeiro a, a, a, a nós, depois vocês caem aqui, e agora a gente vai pro bloco que a gente vai pegar a abóbora. Calma aí, cadê a abóbora? Cadê a abóbora? Cadê a abóbora? Ah, sim Pronto, gente, peguei a abóbora Bem legal Agora vamos pegar o, o milho O milho, aqui é meio difícil de pegar o milho Pra mim, porque aqui dentro dessa casa meu É muito escura então, ó, aqui vai ter outro que vocês vão ter que estar aqui, que é o quinto. Aqui, vamos pegar a próxima fruta, né? Aqui, já pegamos cinco hamsters e a gente já está pegando, a gente tá pegando o sexto com, esse, com esses alimentos aqui. E agora, gente, vocês vão ter que subir por aqui. Vocês vão subir aqui, que a próxima fruta vai estar tá aqui nessa área onde vai estar tá as frutas ó aqui. Aqui vai ser o local onde você onde tá onde as frutas que você colocou, onde, uh, as frutas que tu pegou, vai estar tá tudo aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo que a torta tá indo para lá? Então agora ela vai vir para esse botão. Não vai? É desse botão. E o último, gente, e eu, eu lembrei, gente, que ó, antes ó tem esse outro aqui que vai ser o sexto e ah, agora eu vou falar ó você vai em menu e nos outros mapas não tem isso é só nesse é só nesse aí tem ah, e nesse em outro mapa que o próximo vídeo vai ser ensinando como pegar o mapa das backrooms e aqui vai ter esse, esse, o, né, o Fast Travel que você vai ter que ir pra lava, lava lente. Ah. E aqui você vai ali, ó, já tá ali. E agora a gente vai vir aqui e pegar a última fruta. E agora você vai, agora você vem aqui e você vai pra lá, que é, ó, ó, ó, ó. Ó, o vídeo vai aparecer, ó. É, gente, calma aí. Eu parei para ver lá. Mas, gente, vai aparecer assim. Eu acho que é porque. Ah, que eu tava de que de longe não dá para ver. Oh, oh, oh, olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Todas as frutas e o hamster ali. Esse vai ser o sétimo, na verdade. O sétimo vai ser aquele E depois você vai, Se você conseguir subir Você vai vir empregar o oitavo Que é esse daqui Mas oh, gente, eu acabei de ver Que tem uma colher aqui Então é mais fácil tu vir pra quê? Pra Kate que, que, que é essa que é, essa parte aqui vai, É esse daqui Aí vocês vem, você a colher E vocês vão pra cá Muito mais fácil do que eu tava fazendo, né? E aqui vai estar tá negócio de fruta oita o nono né eu não lembro gente outro a gente já, já pegou mas eu acho que já são nove tá vai ter outro que você vai ter que subir ali ah o nono o décimo vai ser esse daqui ó o décimo e agora a gente vai pegar o onze. Hamster de número 11 A gente vai ter que subir essa, essa maldita colher de novo E vai ter que vir aqui embaixo E vai ter que ir atrás da, dessa, dessa faca que tá escrito Knof, e, e atrás vai ter o rato, o rato lá do... O rato do filme Ratatouille Agora vocês vão subir isso Agora vocês vêm aqui com muita... Ah, ali vai estar tá o, o, o hamster de número 12. E agora vocês vão aqui. Aqui, calma aí. Calma aí, calma aí. Que tem que ser, tem que ser... Ui! Boa, gente. E agora vocês vão ter que fazer um bug. Que vocês tem que pular e olhar pro lado. Assim, ó. Entendeu? Olha. Será que aqui tem alguma coisa? Eu não lembro dessa parte. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Eu acho que eu não peguei esse. Eu peguei? Eu já peguei, mas esse é o hamster de número 12 Agora, gente Ó, gente... Oh, gente Se vocês conseguirem Procurem aí Onde é que tá, porque eu não lembro onde é que tá Ah, ali, ó atra... Atrás disso daqui, se vocês conseguirem subir aqui Vai estar tá atrás daqui E aí vocês pegam Eu sei que tem mais pra aqui Tipo esse sushi aqui Mas Esquece, né? Calma aí Calma, calma aí. Será que dá? É, vocês vão ter que escalar aqui e chegar aqui. Eu sei que tem vários, tipo aquele do. aquele lá. Mas, gente, eu acho que já tá bom, né? E vai ter outro que vocês vão ter que subir a, a, a, ali de novo pra poder vir pra cá. E vocês vão subir a faca que tem mais um. Agora completamos e esse, esse daqui. Agora, gente, eu vou ensinar como pega mais 20, mas não desse lugar De que eu acabei de falar, não desse lugar aí, Esse daqui tem muitos, eu vou ensinar o que eu, os que eu já peguei, tá? Tá, vamos começar, né? Vocês vão... Calma aí Agora vocês não sobem pra cá, porque aqui vai ter uma TV. E aqui, atrás da TV, vai ter esse daqui. E... Vamos pegar 20, mais 20, né? Então esse já foi o primeiro. E o Bruno não consegue. Quer dizer, o Félix não consegue. É, não consegue fazer as coisas. É que eu, eu vi um. Gente, eu vi, eu vi um filme que. Que. que o seu nome é Luca. E eu gostei muito do, Bru do Bruno que eles, fala que eles ficam falando lá. Na Cre é, alguma coisa lá do Bruno, mas eu adorei o nome Bruno, porque Bruno são legais. E eu assisto muito o Bruno Correia. Então, vamos aqui, né? Pegar o. Uh, pegar mais um hamster. Pegar o terceiro hamster dessa ilha, tá? O terceiro hamster desta ilha. Se eu conseguir, pelo menos. Um, Calma aí Calma aí, gente, que tem outro lugar pra subir Que esse lugar aqui não tem nada É ali que era pra subir eu, Pelo menos eu, te ensinei, eu ensinei a vocês como pegar um do, Né Agora você sobe pra cá, você sobe aqui E aqui é meio difícil você tem que Então, né é, é, Eu acho que vocês já perceberam que é meio difícil né Eu acho que não é meio não, né Só, só pra saber, né E eu fui errado De novo Ó, oh, gente, vocês têm que subir pra cá, tá? Oh, gente, eu tô eu tô me confundindo muito nesse vídeo. Eu tô sem ideia de nada, eu tô, eu tô, eu tô sem nada na cachola, eu não tenho nada pra fazer. Eu achei outro. Quatro, né? Quatro mas ah, vamos subir lá, vamos tentar subir, né? Porque o resto que, que é pra cá, tudo aqui pra cima, você tem que, tem que subir aqui em cima, né? Então, eu já consegui subir aqui em cima, mas só foi uma vez por ano. Tá bom, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Meu Deus, gente, é muito difícil. Caramba. Mas, gente, eu desisto, vai. Não, gente, na verdade, é... Eu acho que esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Eu ensinei como pegar bastante deste de, de, de, de mapa aqui, né? Revampir Real. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E falou!